Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Hoje, então, aqui, dia 12 de julho de 2022, estou é, entrevistando a Luciana, que vai falar um pouquinho sobre o projeto Arquivos da Pandemia. Então, primeiramente, eu queria agradecer, em nome do Tiago, meu orientador, de todos os pesquisadores do CHD do Unicamp, e pedir para você se apresentar, inicialmente, então, da forma que você achar que você deve. Pode ser mais profundo, mais acadêmico, mais pessoal, como você preferir. Tá bem, Amanda. bem, Amanda. Então, em primeiro lugar, também queria agradecer pelo convite para participar da sua pesquisa né? e para gravar esse vídeo, que eu entendi que vai ser parte do arquivo, né? do acervo é, lá da, da Unicamp, e dizer, então, bom, para me apresentar primeiramente, eu sou Luciana Raiman, sou pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, trabalho, sou lotada no Departamento de Arquivo e Documentação, e no momento eu sou coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde da Fiocruz. Então, isso para, vamos dizer, minha inserção profissional na Fiocruz, eu venho da área de História, né? minha graduação é em História, mas eu sempre trabalhei no campo dos arquivos, enfim, então tive uma formação também é, profissional nessa área, depois eu fiz mestrado em Antropologia Social, fiz doutorado em Sociologia. Tá? E tô, trabalho há três anos na Fiocruz, onde eu desenvolvi, eu, enfim, coordenei esse projeto que você mencionou, né? que está, enfim, já numa fase, digamos, de conclusão, que é o projeto Arquivos da Pandemia, Memórias da Comunidade Fiocruz. Né? Então... Enfim, se você quiser eu já falo sobre ele, se não você me pergunta, fica à vontade. Eu ia já emendar, então, aproveitar para perguntar, para você falar um pouquinho mais sobre o projeto, né? Acho que contar inicialmente de onde veio a ideia, acho que, como você mencionou, você sempre trabalhou aí com arquivo e documentação, então acho que já estava ali na linha. Então, de onde surgiu a ideia né do projeto em si, e como foi, então, esse primeiro passo, esse start, para vocês começarem, né? Porque agora, como você falou, a gente já está no processo... É, mais de, de catalogação já, já vi também no site que já tem algumas alguns dos relatos já estão lá mas no início assim como é que veio a ideia e como é que vocês começaram a executar ela Bom Amanda eu bom a, a pandemia né nos pegou a todos né lá em março de 2020 já parece faz tanto tempo né mas mas não é uma coisa tão recente é, e quando foi mais ou menos em abril, eu comecei a pensar sobre essa alternativa, eu agora não saberia sinceramente te, te dizer uh, o que, que eu li a respeito, alguma coisa certamente me, uh, me acendeu para essa questão de, um, de, de pensar em um acervo colaborativo em torno do próprio evento da pandemia. É, eu já conhecia iniciativas mais antigas, né, ligadas ao 11 de setembro, ligadas a, a, ao evento do Furacão Katrina também que originou lá atrás um acervo de, de depoimentos orais. Então, eu já conhecia há mais tempo algumas iniciativas nesse sentido do que a gente pode dizer de um registro não é, dos impactos imediatos de, de uh, eventos traumáticos. Né? Então, isso de alguma maneira eu já, já, já tinha contato em abril eu comecei a pensar sobre isso, eu conversei então com o diretor, o então diretor da Casa de Oswaldo Cruz, o professor Paulo Elian, um pouco para saber se haveria não é, respaldo institucional, não se, não, se pode, não se consegue fazer isso assim, sem alguma, né, sem algum respaldo institucional. Ele achou interessante e aí eu comecei, eu chamei algumas pessoas para pensarem comigo a concepção desse projeto. É, isso foi mais ou menos abril, maio, né, a gente ainda tentando entender o que estava que acontecendo. Mais ou mesmo, menos nesse momento, a minha colega, querida amiga, Ana Carolina Delfim Maciel, que coordena um, um projeto similar na, na própria Unicamp, né, o Memórias Covid-19, ela me ligou dizendo Luciana a gente está aqui pensando num projeto assim você quer participar como né, ela estava é, definindo um corpo de curadores etc eu falei Ana não vou conseguir porque eu estou aqui tentando botar de pé um projeto nosso ficou claro para mim então que isso era um movimento que estava acontecendo também no Brasil e enfim né em instituições é, parceiras ou, ou, ou próximas né então, o que aconteceu? Eu chamei alguns colegas, uma colega muito próxima com quem eu trabalho bastante, do próprio Departamento de Arquivo e Documentação, a Aline Lacerda, uma colega desse departamento também, Cristiane Dávila, que trabalha muito com, nessa parte de difusão de, de arquivos, e dois colegas, então, do Departamento de Pesquisa, Simone croft e o Carlos Paiva. Então, éramos inicialmente um grupo de cinco pessoas para pensarmos um pouco a concepção, é, uma das primeiras coisas que a gente definiu, inclusive porque eu comecei a ver projetos, né, esse da Unicamp, um projeto aqui coordenado pela minha colega Beatriz Kushner, que então era diretora do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, também já, tava, já tinha começado, acho que o da Beatriz inclusive foi o primeiro a pelo menos do que eu tive notícia. Então, a gente também é, ficou pensando nessa, nessa movimentação, o que, que poderia ser, vamos dizer, específico do nosso projeto. E nós consideramos que o fato da Fiocruz ter sido muito rapidamente lançada né, é, no turbilhão da, da pandemia, poderia ser interessante nós circunscrevermos a coleta aos aos trabalhadores e alunos da própria instituição. Então, isso é uma especificidade desse projeto. Né? Ele era um pouco voltado, digamos, para uma memória da comunidade Fiocruz, e a gente pensou essa ideia da comunidade Fiocruz podendo abarcar também moradores dos territórios do entorno. Com quem é Fiocruz, esses territórios, eles, eles né, são muito integrados a muitos projetos. Então, a gente pensou que seria interessante também abrir né, para colaborações não apenas de trabalhadores, bolsistas e alunos, mas também, eventualmente, para moradores do entorno. E foi isso que a gente pensou. Então, nós fizemos um... A primeira coisa, claro, a gente logo teve um contato com a área de tecnologia, né, da informação, e tivemos um apoio muito importante do colega Igor Barros, que foi assim... Eu acho que qualquer um desses projetos, nenhum projeto desses fica de pé sem um apoio da tecnologia, da tecnologia da informação. E nós tivemos esse apoio e pensamos então um formulário. Começamos pensando o formulário que a gente, o que a gente queria coletar? Então, a gente pensou que a gente queria coletar tanto arquivos, fotos, gravações em áudio, em vídeo, como a gente queria, inicialmente a gente pensou em responder algumas perguntas, né? ou seja, ter alguns campos fechados e alguns campos abertos para que as pessoas relatassem suas experiências. Mas a gente, inicialmente, a gente definiu algumas áreas, né? uma questão ligada a trabalho, um primeiro módulo do questionário ligado a trabalho, um segundo módulo ligado a relações familiares e comunitárias e um terceiro módulo mais ligado a emoções, sentimentos da, em relação àquele momento, o próprio medo da doença, enfim. Esse, esse formulário ele começou a ser implementado, eu vou te dizer já já por meio de que plataforma, ele começou a ser implementado, mas eu já te adianto que alguns meses depois a gente fez uma revisão nesse... nesse Formulário, e o simplificamos, né? tiramos as questões dos campos fechados e deixamos apenas a possibilidade do upload de arquivos e do registro, digamos, né? textual das experiências. Então, a gente tornou o, o, o, esse... Depois a gente começou a avaliar que talvez ele fosse um questionário longo, não né? é? É e que isso reduzisse o interesse. Né? Também a gente percebe, às vezes, muita gente entra no questionário e não vai à frente, não termina né, de, de completar as respostas. Então, a gente fez uma revisão e simplificamos esse questionário, talvez seis meses depois avaliamos isso e simplificamos. Tá? De imediato, eu te digo que a gente usou uma plataforma open source, que foi a Lime Survey. É uma plataforma... É que nos pareceu, até eu posso dizer, ela é tão simples que até eu conseguia operar, né, baixar os arquivos e etc. Então, no começo, a gente não tinha um apoio de um bolsista, que foi fundamental, né, também um pouco mais para frente, mas nos primeiros meses a gente não tinha, então eu ficava baixando é, as contribuições né, que, que eram feitas por meio dessa ferramenta. Durante muito tempo, a gente não tinha... Uma, uma possibilidade de exibir a coleção. Né? A gente só tinha, digamos, a plataforma de coleta, isso era uma limitação do projeto, né? porque as pessoas não podiam, não viam né? muito, enfim, o que, que, que coleção era essa, enfim. Então, elas faziam aquela entrega um pouco e, e passaram um tempo sem poder fazer consulta, agora elas já podem. Tá? Eu, eu ia perguntar um pouquinho antes, é, então, só para retomar, vocês estavam aí um grupo de cinco pessoas quando vocês começaram a fazer o projeto, uh, uhum. e aí vocês decidiram que, que iam fazer o formulário. Algum de vocês já tinha experiência com formulário na internet, nessa pesquisa na internet, porque você falou que você já tinha algum acesso aí a, a outras coletas de crowdsourcing que aconteceram, tipo, do 11 de setembro, de alguns outros eventos, mas trabalhado com isso e coletado? Não, não. Foi a primeira e vez gente... Não, não tinha, ninguém tinha uma, uma, uma experiência prévia né, de implementar um projeto desse tipo, tá? de crowdsourcing, e mesmo, eu acho, de, de, de coleta de, de acervos. isso foi a primeira experiência da Fiocruz, tá? ou seja, do, da Casa de Oswaldo Cruz, uhum. é, foi a primeira vez que a gente pensou, que a gente abriu essa possibilidade, que é um pouco... Né? que é uma coisa não muito canônica né? no campo dos Sim. arquivos, etc. O então, que é a gente propor, né? na verdade a gente chama arquivos da pandemia porque essa palavra arquivos ela foi bastante, ela é bastante acionada, né? ela, ela remete hoje Sim. a muitas coisas, mas o que a gente de fato construiu foi uma coleção, né? uma é. coleção a partir de procedências diversas em torno de um tema né? é... Mas ninguém tinha essa experiência. E depois que esse projeto colocou, ele foi, ele começou, ele foi ao ar, nós começamos a conversar em abril, eu conversei com o nosso diretor de então, e a gente só conseguiu colocar ele no ar em agosto. Isso foi um tempo que eu, eu considero um pouco crítico. Né? A gente teve que apresentar o projeto para a comissão de ética em pesquisa da Fiocruz, que fez ainda, enfim, solicitou ajustes no termo de consentimento livre esclarecido, enfim, esse é sempre um processo um pouco moroso, né? quando você tem que submeter é, os projetos de pesquisa na, na comissão. Então, isso demorou um tempo para a gente enfim, ter o aval e co conseguir colocar de fato, bom, está começando, F tivemos o apoio da nossa assessoria de comunicação da Casa de Oswaldo Cruz, porque um grande desafio é fazer o projeto chegar às pessoas, né? a uhum. Fiocruz é uma instituição enorme, que está presente em 10 ou 11 estados do país, a nossa ideia era não ter apenas contribuições da nossa unidade, né? da Casa uhum. de Oswaldo Cruz, mas ter de várias unidades da Fiocruz, de diferentes estados, então, a questão, eu acho que essa também, né? esse é um calcanhar de Aquiles também, né? dos projetos, é como é que você mobiliza as pessoas para que elas participem, sobretudo um projeto que era voltado para um universo específico de pessoas, Sim. né? Então é, isso eu acho que é um né, das lições aprendidas, se eu já posso falar sobre as lições aprendidas, é, eu acho que essa essa foi uma que essa foi um essa dimensão da divulgação do projeto da de chegar às pessoas, de convencê-las, conquistá-las, eu acho que isso a gente é, numa próxima vez a gente precisa pensar com mais com mais vagar e com mais Sim. antecipação. Eu acho que nesse processo foi tudo um pouco... Tá, tem que acontecer, vamos fazer? Foi o que a gente conversa, assim, que a gente sempre está tá trocando o pneu do carro em movimento. Né? Então, estou sempre ali fazendo... Exato. Mas você imagina, Amanda, a quantidade de pesquisas e de iniciativas que aconteceram na Fiocruz nesse momento. Não, então, certeza. as pessoas recebiam demandas para participar não desse tipo de, de pesquisa né, ou de iniciativa, uhum. de, de acervo, de constituição de um acervo colaborativo, mas de mil coisas. Uhum. Né? Preencher formulários sobre mil coisas relativas à pandemia, relativas ao home office, relativas às impressões em relação a uma série de coisas. Então, assim, eu percebia, fui percebendo também, uhum. como aquela comunidade ela era overacionada, né? Sim, sim. porque as pessoas lá não só pesquisam a vacina, etc., mas pesquisam as condições sociais não é? da pandemia, criadas uhum. pela pandemia. Então, eu também percebi que essa era uma questão. Bom, essa comunidade é uma comunidade-alvo de, né? de, de muitos interesses, de muitas pesquisas, de muitas iniciativas. Isso, razão pela qual eu acho que, somado talvez ao fato de a gente não ter tido um plano tão talvez tão amadurecido né, de divulgação, a gente contou com uma enorme boa vontade dos nossos colegas da comunicação, mas, é, e tentamos algumas estratégias, mas eu diria que é, o projeto ele teve menos contribuições do que eu previ ou sonhei. Eu, né? então... eu ia, então, aproveitar para perguntar essa questão da divulgação, porque você falou né, que não foi algo... É, foi planejado, mas ainda assim é, nem tanto. Como é que foi isso, então? Como é que vocês divulgaram? Qual foi a primeira estratégia? Os obstáculos no meio dela? Olha, nós conversamos com, nossa, com a, com a assessoria de Comunicação, com o chefe da assessoria, que é o nosso colega Glauber, é, e com outras pessoas. Então, como é que nós isso circulou? No Instagram da Casa de Oswaldo Cruz... Tá? Uma chamada, eu até gravei um filminho convidando as pessoas, aquela coisa tem que ter pessoa falando. Então, Sim. a gente faz dublê um pouco de tudo, né? Então, uhum. eu gravei um o próprio diretor da casa de, de então, o Paulo Elian, que não é mais, mas ele também gravou um filminho convidando as pessoas a participarem. O projeto apareceu é, na, no e-mail, né? A gente tem uma lista de e-mails que vai para todos, para toda a Fiocruz. Uhum ele foi divulgado por essa lista de e-mail, uhum. ele apareceu, uh, e aí nós fizemos, por exemplo, nós fizemos um evento, em 2020 mesmo, um evento mais para o final do ano, organizado, chamado, é um seminário que a gente faz todo ano, Patrimônio Documental em Perspectiva, que nesse ano de 2020 nós fizemos com, sobre, por exemplo, é, o, nós, o nosso projeto, e convidamos... Três colegas, no caso, a Ana Carolina, Delfim Maciel, com Memórias Covid-19, a Beatriz Kushner, com o projeto aqui da, da, do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, e a nossa colega Carla Rodegueiro, com o projeto do Memórias Covid no Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente também fizemos um evento que também servia, claro, um evento aí, digamos, mais acadêmico, mas. Né? Então, a gente tentou. É, é, falar sobre, sobre o projeto e mas eu acho que fundamentalmente o Instagram e a lista do, de e-mails institucional tá a gente procurou também mandar claro por zap né, para os nossos grupos mas uh, o mais difícil foi chegar às comunidades não tem dúvida uhum. né, que além de tudo estavam lidando com questões muito mais prementes né, de sobrevivência né, naquele contexto. Então, é, mas a gente teve apoio, sim. Eu só acho que a gente, por exemplo, pra, a gente, a grande maioria do nosso acervo é composto por colaborações de colegas da nossa própria unidade, né? Então, uhum. que são mais foram ficaram mais mobilizados, né? Mas sim. também há de outras unidades, tá? É, a gente teve cento e poucas, a gente teve cento e poucos colaboradores, alguns com mais de uma colaboração. Né? que a gente sempre é. disse que isso era possível, era possível entrar alguns meses depois e adicionar coisas que... Né? Mas a gente considera que, para o universo que a gente imaginava, é um número abaixo do que eu gostaria. Uhum. Né? Por outro lado, eu também considero que o projeto ele foi muito, ele tem, ele foi muito interessante como experiência para nós, né? Então, depois desse primeiro momento, dos primeiros seis meses que a gente reviu o formulário, quem ficou à frente, de fato, fui eu, a minha colega Aline Lacerda, que é dessa área também de documentação e arquivo, e o bolsista, que trabalhou um ano conosco, que foi um, assim, uma, uma, uma joia, né? que é o Bernardo Bortolotti. O Bernardo ele tem uma formação... Uh, na área de, de ciências sociais, depois ele, ele tem um mestrado em, em comunicação, em literatura, mas ele é uma pessoa que foi se tornando um especialista em preservação digital. E isso foi fundamental para o nosso projeto. Né? Uhum. Ele hoje faz um mestrado fora do Brasil, na Bélgica, nessa área de preservação digital, e a, e a presença dele, né, digamos, profissionalizou muito uma uhum. parte que é muito cara, no nosso caso, que é a questão da preservação, o fato de que esses documentos, de que essas colaborações, elas precisam estar é, íntegras, não é? preservadas uhum. em íntegras, enfim, de maneira permanente. Exato. Né? Então, e... isso é uma responsabilidade nossa também, né? Uhum. quando você faz um projeto desses, é a manutenção, a atualização não é? da dos softwares, enfim. Como é que você preserva isso? É, no nosso e caso... Sim, formatos é... diferentes também, né? Que chegavam para você. Isso, das colaborações, em todas, sim. todos os formatos. Né? Por meio do Lime Survey era possível fazer upload de, de, de uhum. sei lá, mais de 10 formatos de arquivo. né? Dos mais comuns, né? do JPG, JPEG, PDF, uhum. né? MP4, enfim, de tudo. Né? Então, é, eu acho que a presença de, desse bolsista foi muito importante, porque ele se dedicou a pensar uh, um protocolo de preservação desse acervo que a gente estava recebendo. E foi ele, claro que ele também ele fez isso, com base em alguns documentos institucionais que já existem na Fiocruz. Isso uhum. também é importante dizer. Né? A gente tem uma... Uh, digamos, uma, uma infraestrutura institucional e, e um, né, uma política institucional uhum. atualmente muito preocupada com a preservação digital. Claro, porque somos uma instituição de memória e arquivos. Né? Então, uhum. em 2020, por exemplo, foi publicado o Programa de Preservação Digital de Acervos da Fiocruz, é um documento. Também foi publicado nesse ano um documento que se chama Padrão de Metadados de Documentos Arquivísticos Digitais da Fiocruz. Além disso, o Bernardo se valeu também do Digital Preservation Handbook, que é uma, uma publicação de 2015, é, que exatamente né, é, é, um, enfim, é um manual né, é, que busca auxiliar nessa questão da, da preservação digital. Então, ele, ele se baseou em algumas, enfim, alguma bibliografia, né? é, uhum. alguns documentos técnicos, na verdade não é uma bibliografia, são documentos técnicos uhum. que deram a ele as balizas para que ele então pensasse né, num procedimento para baixar esses arquivos do Lime Survey, começar... Uhum salvá-los, salvaguardá-los num servidor da Fiocruz, né? e, e nesse servidor é, esses arquivos já eram, digamos, eles já eram identificados pelo, pelo colaborador. Né? Quando, na verdade, quando você faz uma, uma colaboração no Lime Survey, você já é atribuído um número né, para essa colaboração, uhum. e todos os arquivos associados eles recebem esse mesmo número, né? seja de fotos, uhum. de enfim, do que seja. Então, o, o, o Bernardo começou a baixar tudo isso de maneira mais organizada, né? e não como eu fazia, assim. Pra, é, ele baixou tudo e, e criou essas pastas no servidor da, da Fiocruz com todos é, os arquivos, não só o próprio formulário, né? um arquivo do formulário, como todos os arquivos que eram. Algumas pessoas não enviavam arquivos, só preenchiam o formulário, ou seja, só enviavam seus comentários sobre aqueles momentos. Outras pessoas, ao contrário, mandavam só imagens com uma pequena legenda e não, né, não contextualizavam muito aquilo que estavam encaminhando. Né? Então, faz parte desse tipo de projeto, né? Sim, sim. É, eu ia, então perguntar antes, eu tenho mais algumas dúvidas sobre esse processo de, de salvaguarda, né, de todo, do arquivo que que eu acho que é o ponto principal que a gente tem aqui. Mas antes eu ia perguntar ainda sobre quando você estava montando o formulário mesmo, né? Você falou que teve ele ficou aí uns seis meses, e aí depois vocês reformularam ele. É, a primeira questão era mais sobre o, o Lime Service, que é o, a plataforma que vocês usaram. É, foi alguma indicação? Vocês foram atrás? É uma plataforma paga? Como é que... Não, é uma plataforma open source, né? É, Lime Survey, que chama. E ela nos foi sugerida exatamente por esse colega da área de TI, que é o Igor Barros, que foi chamado, claro, na, na, na segunda reunião que a gente teve, já a gente falou, bom, precisamos chamar a TI urgente, né? Para ver se essas ideias que a gente está tendo, como é que elas são operacionalizáveis, né? E ele sugeriu essa plataforma. Uhum. tá? Então, que ele já conhecia, né? porque é uma pessoa da área de TI, que já havia sido usada para alguma coisa, agora eu não vou saber te dizer o quê. Uh, mas não por nenhum de nós, tá? mas já era conhecida dele, uhum. da própria área de TI. Uhum. E ele falou, olha, eu acho que atende vocês, porque é uma plataforma, primeiro isso, né? uma plataforma que podia ser customizada para o que a gente estava querendo. Né? E... Uhum. Ele falou, é simples, ela é simples e ela é uma plataforma de coleta, né? Ela não Sim. é uma, ela não é um, um, uma plataforma de exibição, de acesso. Mas a Sim. gente falou, tá bem, vamos fazer assim, né? Esse foi o primeiro momento. Então, ela é uma plataforma open source, tá? Certo. Que Sim. permite também você fazer uns relatórios, você baixa, né? Você faz você baixa, por exemplo, em Excel, né? o resultado daquilo que já foi coletado. Então, me dava, nos primeiros tempos, que eu não, o Bernardo ainda não tinha chegado, me dava a possibilidade de acompanhar um pouco também né? o que estava acontecendo. Eu tirava relatórios um pouco para entender né? o que estava que chegando, da onde. Né? Então, hum, mas, sim, uma é. plataforma Open Source. a gente não teve, Amanda, também é bom dizer isso, a gente só teve como aporte para o projeto, aporte financeiro, né, aporte de recursos. Nós só tivemos a bolsa do Bernardo, Bernardo. Monte, tá? Certo. Por um ano, por um ano. Foi um, sem ela, eu acho que a gente, que o projeto, não, eu não poderia dizer que ele, é, talvez, né? Não sei, não eu tô, Não existe o ser, né? Mas eu acho que a presença de um, de um bolsista capacitado nesse campo da preservação digital, é fundamental. Sim. Fundamental. Né? É, no caso do nosso projeto, que era é isso, a gente recebia documentos de todas as, em todos os formatos, o formulário, isso tinha que ser organizado no servidor, e, e depois, já nos últimos meses da bolsa dele, o que ele fez foi... Uh, o que nós fizemos, mas que ele, ele que, que executou, né, foi definir como que essa, que, essa, uh, que essa coleção seria acessada. E aí a gente chegou... Exibida, Exibida exato. Exibida, acessada né, pelos, pelos colaboradores e por quaisquer pessoas. Então, a gente começou a estudar alternativas de softwares que pudessem ser usados nessa segunda etapa. Né? E aí a nossa decisão... Voltamos a discutir com a área de TI, né, com o Igor, que era chamado regularmente a nos apoiar. É, é, avaliamos dois ou três softwares e optamos pelo Omeka S. Né? O Omeka é também uma plataforma é, open source, né? um software aberto, que a equipe de TI também já conhecia, já havia operado com ela para outros projetos, tá? Uhum. ela tem, tem prós e contras, né? mas enfim, a gente avaliou que ela era a mais adequada para o que a gente precisava um e para o que a gente podia dois. Né? A gente não podia começar uma coisa do zero, a gente não podia adotar um sistema que, nesse, que, que obrigasse muitas adaptações, porque a gente não tinha... A gente tinha o apoio da TI, mas, de fato, quem botou a mão na massa foi o Bernardo, foi o bolsista. Né? Então, tinha que ser algo mais ou menos, minimamente amigável para ele poder... não é, é... para ele poder customizar para o que a gente queria. Né? O Omeca S é uma plataforma que permite... Uma plataforma voltada é, exatamente para a exibição de coleções arquivísticas, museológicas, uhum. é usado por por outras instituições, também tem isso, tem uma comunidade grande internacional né, de usuários, então facilita uhum. também, não é aquela coisa que ninguém usa. né Então, isso foi uma outra coisa que pesou. E o que, o que aconteceu a partir, talvez, do... O Bernardo ficou conosco de fevereiro de 21 a fevereiro de 22. Então, vamos dizer, desde o meio do ano passado... Né, meados de 21 a gente começou a pensar nessa nessa plataforma de exibição né ele começou a fazer testes a gente pensou no Tainacan também mas abandonamos pensamos fizemos assim um, tivemos uma fase de definição e aí é, acabamos optando era o que era a gente achou que é, ocuparia menos recursos de tempo e uhum. né, pessoal, optamos pelo pelo Omeca S, que é o, o, o software que foi usado para nossa, que hoje é possível é, ver é, o, o material coletado, o Arquivos da Pandemia, nesse endereço, né, arquivosdapandemia.feocruz.br, aonde você entra agora no site. Né? Você entra nesse site. Uh, então, vamos tentar colocar aqui, cronologicamente, o dados. Vamos tentar, vamos ver. Vamos tentar. <risos> Faz pouco tempo, mas é muita coisa ao mesmo tempo também. É né? muita coisa ao mesmo tempo. Claro que eu tenho, eu tenho todos os, uh, os relatórios do Bernardo, uhum. né? tem onde essas coisas estão descritas de maneira... É, mas vamos tentar aqui um pouco, sem tanto rigor, mas tudo bem. Não, então, ó, lá para abril, maio, o que, que vocês começaram a ter as conversas sobre o projeto Isso. de 2020? E aí ele foi ao ar em agosto. E aí ele foi com aquela, aquele primeiro formulário que vocês fizeram. Então, Isso. provavelmente, até o fim do ano, que foi quando vocês Sim. mudaram. E aí, em 2021, então, a gente já tinha um novo formulário. Em março, mais ou menos. Em e aí... Tá? Já Fevereiro, tinha... março, ele já estava implementado. Tinha... E já tinha o Bernardo também começando a pensar sobre o arquivamento. tá? Isso, então, já tinha o Bernardo aí começando aí. a pensar. Eu acho que nessa questão, né? quer dizer... Porque uma coisa é você conceber, né? é você pensar no, no instrumento né? de coleta, etc. Outra coisa é muito diferente, né? é você passar a trabalhar na preservação, né? na definição hum. de metadados, né? é, hum. metadados descritivos, metadados técnicos, de maneira que essa coleção, né? que você garanta a salvaguarda dessa... Dessa coleção. Acho que esse é um, um trabalho que exigiu, de fato, uma dedicação de uma pessoa e foi muito importante. Né? É importante dizer que ao final do projeto, quando no final da bolsa do Bernardo, né, que durou um uhum. ano, ele produziu um, um documento muito detalhado de toda a memória, foi algo que a gente combinou, toda a memória uhum. do trabalho dele. Né, tudo o que ele fez, todas as decisões, né, e, uhum. e produziu também um manual para que a gente pudesse depois dar continuidade, continuidade, né, acessar as coisas, dar continuidade. Então foi fundamental. É fundamental esse, né, esses, esse, esse esses produtos, né, é, que, que o relatório, que o, que o projeto mesmo é, produtos. Com certeza, porque a gente também, entrevistando outros projetos, eu acho que essa parte de, de armazenar, né, e salvaguardar todos os documentos, eu acho que é a maior dificuldade. E ainda mais, vocês conseguiram, eu acho que, um bolsista na, na área perfeita, assim, né, eu acho. Sim, que... eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que foi fundamental, tá? Então, hoje a gente tem, então, só para voltar na sua uhum. cronologia, se em março de 2021 a gente já tinha um novo formulário, a gente já tinha a presença desse bolsista que começou a organizar essa coleção, né? a definir esses metadados, claro que com base nos documentos da Fiocruz, ele não uhum. inventou nada, ele tinha uma, né? que também é importante, ele tinha uhum. uma, uma base para si, né? consulta, etc. É, uhum. E a gente fazia reuniões periódicas e a gente ia validando aquilo que ele ia que ele ia sugerindo, mas enfim, no, em meados talvez do ano passado, vou dizer mais ou menos meados, junho, julho, a gente começou a falar, não, precisamos definir uma, uma forma né, de acesso, de exibição dessa coleção, e aí a gente começou, e talvez tenha demorado aí uns seis meses, uhum. cinco, seis meses, para que o site estivesse no ar, né? que é esse site que eu já mencionei o endereço, que é o Omeca S., que funciona como, como um website e como um repositório. Uhum. O Omeca funciona ele próprio como um repositório. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que nesse momento, o, o, embora a gente tenha um backup no servidor da Fiocruz, a gente tem uh, os, os arquivos no Omeca, né? nessa ferramenta. E futuramente, quando a gente encerrar o prazo de coleta de colaborações, que acontece agora em agosto de 2022, uhum. então a gente vai fechar assim com dois anos uhum. de coleta, aí a gente vai fazer um trabalho de migração de toda essa coleção, claro, o website continua no ar, mas a gente vai fazer um trabalho que é de migração para o... o, a, né, o o acervo histórico do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa uhum. de João Cruz. Né? Quer dizer, isso vai ser uma coleção que também vai estar integrada à base de dados dos arquivos da Fiocruz, uhum. né? que é a base ARC, né? onde a gente uhum. tem arquivos da própria instituição, arquivos pessoais de cientistas etc., e a gente vai ter a coleção arquivos da pandemia também nesse, vamos dizer, nessa, nesse universo que são universo de acervos preservados pelo Departamento de Arquivo e Documentação. Certo. Eu ia partir para as perguntas sobre a coleção em si, sobre o que vocês conseguiram coletar, mas antes disso surgiu uma dúvida aqui agora. Você falou que tinham é, o, o primeiro formulário, eles tiveram respostas, obviamente. Sim. E aí a gente parte para o segundo formulário. Teve algum problema ali, alguma complicação na parte de arquivar esses documentos, porque são formulários diferentes, né? Como são. que eles foram colocados ali em metadados? Na eles, hora são, de... eles são formulários diferentes, sim. Uhum. Mas a gente, o que, que a gente faz? É, a gente baixa o formulário como um documento PDF. Sim. Tá? Do Lime uhum. Surfer. Onde ele foi feito, né? Onde ele foi gerado. Então, a gente tem modelos de formulários diferentes na coleção. Certo. Tá? até determinada data, o formulário é mais complexo, mais longo, a partir de outra data o formulário é mais... Quem vai entender isso é quem for ler, vamos dizer, a memória do projeto, ou quem assistir esse vídeo. Né? Mas é... a gente não problematizou isso, entendeu? Por quê? Porque a gente foi chegando à conclusão depois desses primeiros seis meses, uma coisa que a gente imaginava lá no começo, ah, a gente vai depois, então, poder analisar esse material, quem estava em home office, será que que tipo de experiência, quem estava em sistema de... A gente viu que isso a gente não conseguiria fazer. Uhum. Até porque não havia respostas obrigatórias Sim. no formulário. As únicas coisas obrigatórias era a identificação da pessoa, uhum. e aí ela tinha que dar o nome ou um e-mail, e ela podia escolher que esse nome não fosse divulgado. tá? Então, a gente tinha essa, essa possibilidade. Mas aí a pessoa também tinha que dizer qual era o vínculo dela com a Fiocruz, se ela era servidor, uhum. se ela era bolsista, aluno ou vizinho, não é? de que unidade, a que unidade ela estava vinculada, se ela fosse um trabalhador ou um aluno. Essas eram as únicas perguntas obrigatórias. Então, o que, que acontece? A gente não tinha um padrão de resposta que nos permitisse é, fazer um estudo, por exemplo, quantitativo com base no formulário, tá entendendo? E a gente uhum. se deu conta disso ao longo dos primeiros meses. A gente falou, não, esse formulário, como ele não é obrigatório, né, é muito variável a resposta. Né? Uhum. Então, vamos simplificar... Vamos ficar com o registro das experiências, né, da percepção, a pessoa, o que a pessoa quiser relatar. Uhum. É né, um, um pequeno relato autobiográfico da, daquele momento. E com os arquivos. Sim. Tá? Uhum. Então, mas, mas quem olhar a, a coleção vai perceber a diferença. essa diferença. Tá? Uhum. É, então, sobre, sobre a coleção, primeiro eu ia perguntar se vocês perceberam alguma diferença... No número de respostas mesmo, com o passar da pandemia, né? que a gente percebe que ali no começo, eu acho que as pessoas estavam... Elas precisavam muito também relatar, ter um espaço ali para contar alguma coisa. E com o passar do tempo, também a gente vai cansando de responder formulário, de, de fazer... Nós mesmos, né? Eu acho que as pessoas, como você falou, recebiam muita coisa para fazer, então uma hora você cansa também. Então vocês perceberam aí alguma algum pico em alguns momentos específicos? Como, como foi Sem isso? dúvida, Amanda, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente teve aí um, um maior volume. Eu te falei que a gente teve cento e poucos colaboradores, né? A maioria nos primeiros meses, tá? Vamos dizer, aí do, do segundo semestre de 2020, começo de 2021, depois vai ficando mais rarefeito. Né? A própria disposição das pessoas para fazerem longos relatos, né? É, a gente tem muitos relatos. Eu acho que a época do isolamento social ela, ela produzia também uma certa necessidade, né? Ou, ou ela, ela gerava um algum nível de expectativa de compartilhamento, né? Então hum. eu acho que isso, muita gente é, fez escreveu relatos sobre a experiência do isolamento, tá? Então, se eu fosse categorizar assim então, a gente tem muito menos relatos sobre a vacina, por exemplo, né? uhum. que já foi no momento posterior, já era 2021. Uhum. Né? Então, a gente tem fotos de pessoas sendo vacinadas, mas aí a gente não tem tanto o, o, o registro, vamos dizer, do impacto daquela fase. Né? A gente tem muito mais um registro textual do impacto do isolamento. Uhum. tá? Na vida das pessoas. E a gente teve outra coisa que é notável, e eu acho que em outros projetos também, é que a maioria dos colaboradores são mulheres. Mulheres, sim. Né? Pessoas que se identificam é, como mulheres. Então, acho que isso também é uma marca, é uma marca, eu acho que, desses, desses projetos, né? E sim, eu acho que os primeiros meses mais, e faço uhum. ainda essa ressalva: eu acho que na Fiocruz, se todos nós estávamos recebendo né, é, esses chamados de vários lugares, na Fiocruz a gente ainda tinha outras pesquisas rolando, chegando por e-mail, chegando por. Enfim, então, eu acho que teve uma certa saturação, né, uma certa saturação de demandas demandas por, por, uhum. uh, por memórias, demandas por. Né, respostas a, a, a questionários, uma certa saturação dessa... E num momento em que as pessoas estavam muito afetadas também. Né? Então, se por um lado algumas pessoas, eu acho que usaram o formulário para falar sobre isso, para dizer que estavam muito afetadas, que estava muito difícil, etc., uhum. para muita gente talvez não fosse, né, não fizesse sentido ficar ali ainda né, relatando. Uhum. Ou... Eu acho que... A ausência de resposta também é uma resposta, sim, né, querendo ou não? Sim, sim. E você consegue fazer alguma relação, por exemplo, com o plano de divulgação que vocês tinham e o número de respostas no formulário? Então, por exemplo, vamos supor que teve algum mês específico que vocês fizeram um intensivo de postagens no Instagram e naquele tempo também teve uma resposta no formulário, ou você acredita que não? Que foi mais os momentos específicos da pandemia que influenciaram eu, eu vou te, Isso é uma coisa muito impressionista que eu estou. Eu não fiz uma. Eu não fiz uma análise, tá? É, Para te responder isso precisamente. Mas eu eu acho que além do que primeiro momento, né, em que o projeto foi lançado, etc. Eu acho que a, a, as colaborações elas tinham mais a ver com os momentos da pandemia, né? Com do que com assim, uma coisa muito marcada pelas campanhas, que não foram tantas, uhum. até porque também é isso. Né? Você imagina, é, há, mu <risos> há muitas demandas pela própria assessoria de comunicação. Né? Tem muita gente querendo... E a própria Casa de Oswaldo Cruz teve outros projetos ligados à pandemia. Uhum. Né? Publicou um livro. Né? É... E teve, enfim, uma série de lives... Você pode imaginar, né, a quantidade uhum. de lives, né, que, que aconteceram. Você sabe, né? Uhum. É... Muitas também. É mais né? Também. Também acho que deu uma saturação, né? Assim, chegou uhum. um momento que ninguém aguenta mais, né? Uhum. É... Então também tinha isso. A comunicação também era muito acionada por, por porque tudo tinha que acontecer online, tudo tinha que ser, né? É... Uhum não só divulgado, mas acontecer, tinha que ter tempo para acontecer online, enfim. Então, eu acho, Amanda, que teve mais a ver, eu te digo assim, minha impressão, eu acho que a maioria das, das, das contribuições vieram na primeira fase, na fase do isolamento, tá? e depois foram aparecendo é, de maneira mais rarefeita, vamos dizer, né? Eu, é considero, eu considero que o projeto foi uma incrível experiência, é, para mim, pelo menos, mas também eu posso dizer para o departamento de arquivo e documentação, né? uma experiência com esse tipo de, de, de formato, né? que é o crowdsourcing, que é um projeto colaborativo, que é né, a questão de enfrentar essas etapas todas, né? da concepção por meio de que plataforma depois a questão da preservação digital que eu acho que a gente eu, eu aprendi muito né nesse contato com o Bernardo e nesse essas discussões que a gente tinha né por fim a definição de uma plataforma de exibição então assim eu acho que o projeto ele ele ele tem um ele perpassou assim né uma série de etapas e eu nesses dois anos aprendi muito com ele né? Sim. acho que todo mundo que estava envolvido aprendeu bastante e, e tem essas lições né? o que a gente poderia fazer diferente uhum. né? Sim. É, mas eu acho que foi uma experiência muito bacana uhum. eu, eu ia perguntar só uma última questão ainda sobre a coleção é que você falou que o, o formulário ele não era obrigatório, né? muitos dos campos não. Então eu acredito que isso tenha dificultado algumas análises, né, um pouco mais elaboradas. Mas ainda assim, com as respostas dos campos abertos, as reflexões das pessoas, as próprias imagens, né, que subiam vídeos, é, vocês conseguiram tirar alguma reflexão ou, ou ver o que aparecia mais, por exemplo, mais fotos, mais vídeos, poemas, textos, enfim, vocês conseguiram fazer alguma análise? Mais? Muito. Eu também vou te fazer um, um comentário impressionista. Muito. Né? porque a gente bom por fim a gente ainda está coletando alguma né? ainda uhum. tem chegado algumas coisas mais rarefeitas mas ainda então a gente ainda não essa ainda não é uma coleção fechada mas assim fotos sem dúvida né a, a, a maioria dos documentos é, são fotos e, uh, e, e os formulários né? quer dizer as, os, textos, os textos os depoimentos textuais, tem vídeos, também tem postagens na internet. Muita gente colocava o link de uma postagem no Instagram, por uhum. exemplo, isso era possível também. Mas, se eu fosse dizer assim, o, o, as fotos são o maior número, né? a maior tipologia, né, tipologia com o maior número de documentos são imagens, fotografias. Uhum. Tá? Desenho, muito pouco. Uh, vídeos também... Não tantos, alguns. A maioria são fotos, sim. Sim. E, e a questão que você falou, que a maioria do, dos colaboradores eram mulheres, né? E essas sim. mulheres se encaixam é, em, em todos os âmbitos da Fiocruz, então, funcionários, estudantes, professoras. Teve também alguma... A maioria servidores, servidores. tá? Servidores. Né? A maioria servidores. Em segundo lugar, bolsistas... Né, que são trabalhadores também, mas com, né, com outra, outra relação né, de trabalho. Algum, poucos alunos, esperava também um pouco mais engajamento dos alunos, mas eu também, né, é preciso dizer né, que esses alunos também ficaram é, muito afetados pela, né, pela pandemia, alguns alunos que nem tiveram aulas presenciais, né? a turma de 2020, por exemplo, teve uma semana de aula presencial. É. Né? Então, são pessoas que estão defendendo, que defenderam, ou, ou estão defendendo e que nunca se reuniram com a sua própria turma. Né? Então, enfim, um período também é, complexo né? para todo mundo. Mas a maioria de servidores, mulheres servidoras, a maioria dos colaboradores... Por fim, aqui outra curiosidade que surgiu, que eu lembrei agora é que você falou da questão dos links, né? Estava dando uma olhada no formulário, e eu achei, uh, no meio dos links, eles eram mais relacionados a postagens, porque eu pensei também que eles seriam um bom potencial para a gente tentar é, conseguir, por exemplo, ter acesso a, a fake news, né? Nesse sentido, às vezes as pessoas podem também colocar ali Vocês conseguiram encontrar alguma coisa nesse sentido? Ou, ou não? Vocês não. estavam mais relacionados a posts. É, as, as, as postagens elas eram mais vamos dizer né imagens da própria pessoa que ela tinha postado no Instagram uhum. né ou que tinha postado no Facebook a gente fazia uma captura de tela se não me engano né é, foi assim que a gente de alguma maneira preservava né aquele aquela aquele documento mas menos uma menos uma análise né vamos dizer de postagens, e mais uh, postagens da própria pessoa uhum. é, em, em momentos. Né? Uhum. E, e o que vocês esperavam quando vocês colocaram o link ali no formulário? Vocês esperavam que elas colocassem essas postagens ou outras coisas também? É, a gente imaginou que isso também nos daria a possibilidade né, de de entender um pouco a vamos dizer a, a produção dessa memória pública, né? Uhum. Que ali no nosso formulário era uma coisa mais. Você coloca, enfim, as imagens que estão no seu celular, coisas que você registrou, né? Daquele período. ou muita gente com maior, grande a quantidade de imagens de telas, né? Aniversários online, reuniões online, bancas online, enfim, a vida online, né? Tem muita foto de, dessa questão. Né? fotos também de, né, de máscaras, a própria pessoa, uma selfie de máscara, várias pessoas fazem, fizeram esse tipo de imagem. É, e a postagem seria um pouco isso, né? quer dizer, que, que imagem pública, né? se você bota numa rede social, aquilo tem um... Né? É, a gente queria também poder captar isso. Né? A pessoa não quer mandar para a gente a foto que ela postou. Ela quer mostrar a postagem que ela fez, com o comentário que ela fez ali. Então, foi um pouco uma, uma, uma ideia de ampliar né, uhum. a, a essa, essa coleção com, essas, com esse tipo né, de registro. Ou seja, já o, o registro de uma rede social. Né? Uhum. Essa possibilidade de a gente ter acesso a, essa, a essas... Não, porque é um documento totalmente diferente. Né? A gente pensar a foto e a foto dentro da rede social. Exatamente. Claro. Com... Exatamente, exatamente. Né? Claro que a gente tem um registro que é momentâneo daquilo, né? Claro. Uhum. É, o que está na, né? tá na coleção é um registro num determinado momento, aonde né? uhum. aquilo foi captado. Mas de qualquer maneira, dá um pouco, né? nos faz pensar um pouco sobre essa projeção né? pública. Dessa, dessa experiência da pandemia né eu acho que a uhum. gente ainda está por fazer uma, uma análise uhum. tanto... quando acabar família... isso isso eu acho que a gente não só nós né enfim o, uhum. o, o acervo uhum. vai estar tá aberto né vai ser consultável por, por meio da do site mas eu acho que essa essas enfim essa avaliação e eventualmente uma análise dessa, dessa desses, Tipos documentais dessas memórias, né? Acho que vai poder ser feita a partir de agora. Bom, eu queria então agradecer pelo, pela presença, pela entrevista e pedir para você, já, já finalizando, para você falar um pouquinho. Acho que você já falou, né? Mas só uma concluída de como foi participar desse projeto na experiência. Eu acho que é, falar um pouquinho da importância do projeto. A gente pensa muito na importância dele enquanto salvaguarda da memória, né? o que, que ele pode fornecer para a gente, tanto agora no presente quanto futuramente. Uhum. Mas também eu acredito que na construção do projeto a gente vai aprendendo muita coisa também para fora dele, né? para fora dessa, dessa questão. Então, eu queria parabenizar pelo projeto, agradecer aí pela entrevista, pela disponibilidade, e pedir para você só fazer esse comentário final aí sobre uma conclusão sobre o projeto, que está que acabando já, né? Ainda Isso. Isso, a gente está acabando um pouco por isso também, quer dizer, porque a gente entende que, essa, né, que a gente já está numa outra fase, né, é, embora a pandemia não tenha acabado, mas a gente já está vivendo um outro momento, porque a gente entende também que tem um esgotamento né, da, do chamamento para esse projeto, né, que ele, ele aconteceu, ele teve um momento de, de lançamento, ele teve... Enfim, agora a gente está lançando o site, né? Saiu uma notícia sobre isso que circula no, no nosso e-mail institucional, né? Vai aparecer alguma coisa no Instagram da Casa do Oswaldo Cruz sobre isso. É, mas a gente também entende que toda decisão, né, de manutenção do projeto, de permanência, né, da possibilidade de colaboração, mantém aberto, né, toda tudo que a gente precisa fazer para salvaguardar tudo que possa chegar. Né? Então, também tem, uma, né, um, tem um tempo do trabalho mesmo, né, é, que a gente falou, não está bom, a gente fecha, aí a gente tem a coleção, a gente está com tudo dentro do Omeca, a gente vai depois né, fazer essa passagem para o acervo da própria Casa de Oswaldo Cruz, né, propriamente. Então, é uma forma também de, de dar um contorno assim, para todas as etapas do projeto. É... Eu não tenho dúvida, Amanda. Eu, eu, como eu já te disse, eu aprendi muito, né, fazendo esse projeto. É, desde o que que significa, né, botar no ar um projeto dentro de uma instituição como a Fiocruz, né, passar por essas etapas, não é? Que é de apresentação, né, interna e da, a, a comissão de ética em pesquisa, os ajustes, enfim, né, Sim. a colaboração com os colegas, as visões sobre o que poderia ser o projeto, a minha própria revisão do que eu imaginava no começo, e depois o que eu entendi que que tinha mais sentido ser, né? Quer dizer, um espaço de fato de coleta muito mais do que um espaço de de enfim de perguntas que permitissem analisar outras coisas, enfim. Eu acho que é, é, é a ideia era essa e isso ficou bem claro no segundo na segunda versão do formulário e todas as implicações de um projeto como esse, né? Claro que para mim eu não eu não sou para mim isso não teve nenhuma grande novidade, né? O que que a gente precisa pensar para preservar esse material? Mas eu estava, né? Vamos dizer di, diante das questões assim, bom. E agora vamos fazer como, uhum. né? É, e como eu te disse eu a, a, acho que o a grande questão de projetos como esse é contar com um profissional dessa área de preservação digital. Né? Uhum. Isso foi fundamental. A gente, eu tinha essa, essa percepção e tive a sorte de poder contar com o Bernardo Bortolotti, além do apoio da própria TI da, da Fiocruz. Né? Então, esse, esse, esse respaldo institucional, eu acho que ele é fundamental. Né? É, eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que o projeto tem um... Uma, ele é um, uma memória importante né? pelo, que ele, pelo que ele tem e pelo que ele não tem né? por tudo que ele não né? pelo, ele é representativo de algumas experiências, ele não é representativo de uma experiência da Fiocruz, isso é muito claro para mim uhum. né? e, mas ele é eu acho que ele foi uma primeira uma primeira experiência desse tipo, da qual acho que a equipe toda tirou é, um aprendizado muito grande, né? Uhum. Então por isso só já teria valido a pena, né? já que a gente está pensando, né? Nós estamos nessa área pensando arquivos, memória, né? ambiente digital, Sim. preservação, enfim. Então eu acho que é um projeto que mexe com todas essas, uhum. todos esses eixos de reflexão e foi muito bacana. Então por isso também. Bom, então, acho que é isso, agradecendo mais uma vez aqui, meu nome, no nome do, do CHD Unicamp, do Tiago, e acho que a gente ainda vai se ver mais vezes, né, vamos conversar mais sobre isso. Beleza, é... Amanda, foi um prazer para mim, agradeço a você pelo convite, tá bom?